na sessão, que eu achei interessante eu porque eu não pé. queria pôr os meus pés no chão se pudesse ir flutuando pra minha casa seria é. muito legal porque os pés eles ficam tão leves uhum. tão hidratados né? Uhum. e que não dá vontade de pôr no chão para sujá -lo. depois tem que tomar banho impressão que sai toda a energia enfim não dá vontade de ir pelo chão mesmo, Isso. dá vontade de ficar aqui <risos> por um bom, um bom tempo. Não dá vontade de ir embora? Não dá vontade de ir embora. É, mas... <risos> Fica todo o tempo aqui é. relaxando. Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem vindo aqui no meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, Reflexoterapeuta Podal. Hoje estou aqui com uma cliente especial, a Rosa. Ela é a nossa cliente, ela vem aqui todo mês passar por terapia com a gente. tal é atendida pela minha esposa, Vilma. E depois do atendimento de podologia, ela vem aqui passar por sessão com a gente. Rosa, que bom ter você aqui hoje. Eu que falo, <risos> muitíssimo bom. É? Desde que eu comecei né, a reflexologia. Estou me sentindo assim extremamente bem. Eu iniciei pelo caso do meu nervo ciático, né, na perna e no momento eu não sinto dor nenhuma, né tenho minhas atividades normais do dia a dia uhum. trabalho fora e o meu nervo ciático, graças a Deus tomou outro rumo. e é também uma coisa muito relaxante eu tô assim, amando e indico para todas as minhas amigas e todos os interessados em fazer a reflexologia. Que legal. Ah, Obrigada, Rosa, por mais uma vez estar aqui com a gente. Essa aqui é a nossa terceira sessão. Terceira sessão. É terceira sessão. E vamos continuar até o dia que Deus permitir, que <risos> espero que permita, por muitos e muitos anos e muitas e muitas sessões. Que legal! E hoje, durante a sessão, a, a Rosa, falou falou um negócio O que, que você falou hoje na sessão que eu achei interessante? Você que pé? eu não queria pôr os meus pés no chão. <risos> Se pudesse ir flutuando pra minha casa, seria é. muito legal. Porque os pés, eles ficam tão leves, uhum. tão hidratados, né? Uhum. E que não dá vontade de pôr no, no chão para sujá-lo. Depois tem que tomar banho, tem que sai toda a energia. É. Enfim, não dá vontade de pôr o pé no chão mesmo. Isso. Dá vontade de ficar aqui <risos> por um bom, um bom tempo. Não dá vontade de ir embora? Não dá vontade de ir embora. É, mas... <risos> Fica todo o tempo aqui mas... relaxando. Isso. É, tudo isso é resultado, pessoal. A gente, faz o, a gente faz o que a gente faz com muito, muito carinho, muito respeito pelas nossas clientes, os nossos clientes. Então, se você tá aí, tá querendo aprender a reflexologia do jeito que a gente faz, desse jeito simples, descomplicado né? Sim, exatamente. Né? Não tem uma complicação, simples. a gente vai fazendo, explicando hora ou outra o que, que a gente tá fazendo, perguntando qual a questão da cliente, quando a Rosa veio na primeira sessão, ela se queixou muito do nervo ciático, embora as atividades que ela já faz, né? Que já estavam te ajudando bastante, Sim, né? sim, sim. Ela faz pilates, Mas sempre fica aquela... Aquela dorzinha incomodando, é. né? E hoje, graças a Deus, é, não tá me incomodando de maneira nenhuma. Então você acredita que a reflexologia deu esse up no seu tratamento do ciático? Acredito e recomendo, tá? Hum. Para mim, para o meu nervo ciático, isso aqui foi muitíssimo bom. Que legal. Tá? Eu vou continuar, porque eu não quero ter dor nenhuma. E aqui também é muito relaxante. Que bacana. Então dá para você relaxar bem. É. E hoje, fazendo a sessão aqui na Rosa, vocês sabem que eu sou um inquieto, né? Eu tô estou sempre procurando desenvolver uma nova técnica, fazer algo diferente. E hoje, fazendo aqui, eu, na minha mão aqui, eu, eu bolei né? um, uma técnica, uma, uma manobra nova, né? Isso, exatamente. <risos> você lembra muito que eu boa. falei, na hora que eu falei... Se, se você já tinha feito esse, esse movimento, né, é. esse exercício no meu pé. Uhum. Aí eu falei que não, que tinha sido aquele outro que é mais rápido, né, que uhum. vocês chamam de... O cachorrinho feliz. cachorrinho feliz. Então esse foi o primeiro exercício comigo. É. Então até eu preciso dar um nome para ele que ainda não tem o um nome, né. Eu vou fazer aqui para vocês, eu vou, vou virar aqui na posição, trajo um pouquinho o pé rosa por gentileza... então no final da terapia... Deixa eu, eu vou abaixar um pouquinho aqui a câmera... vai ser até uma aula a mais para vocês aqui... ó, em primeira mão, tá? Isso uhum. aqui não tá no curso ainda... é uma manobra que a gente... no final da terapia... deixa eu puxar um pouquinho a calça da Rosa para cá... Uhum. então relaxa um pouquinho o pé... então normal, o que a gente faz... a gente faz a gente faz assim o um cachorrinho feliz, né? Esse movimento para cima assim, e para baixo... que é a ponta do pé... faz esse movimento... parece o, o rabo de um cachorrinho... É o cachorrinho feliz, né? E aí durante a massagem eu comecei de modo intuitivo fazer esse movimento no pé da rosa, sabe? Aqui na região aqui embaixo, que é a região reprodutora. A área de útero do lado de fora, né? Como se fosse aqui, aqui é o útero, né? E do lado de dentro aqui, o ovário. Então a gente pega aqui, ó, e faz o um movimento de maquinista. Sabe o trem? O trem, a locomotiva? Então esse movimento aqui, ó. Este movimento para frente, para frente e para trás, para frente e para trás. Diferente do Cachorrinho Feliz, que o Cachorrinho Feliz é assim, eu comecei a fazer esse movimento. movimento o pé aqui também, o, o pezinho faz isso, mas na perna, na perna dá um outro movimento, dá uma outra movimentação. É diferente dessa movimentação, que mexe mais a área de joelho, e essa movimentação aqui, ó ela dá uma potencializada aqui na região reprodutora. Então, a gente vai estar tá aí avançando, estudando mais este movimento... para ver o quanto ele pode ajudar também na questão das cólicas menstruais. Ciclo reprodutivo, né? A mulher às vezes não consegue reproduzir... os exames dá tudo bom, dá tudo bom e não consegue. Então, este movimento aqui eu tenho certeza... porque como a gente trabalha, eu pego aqui, ó... essa minha parte da minha mão aqui embaixo... e faço esse movimento para frente e para trás... isso dá uma aquecida nessa região certamente esse movimento acho que vai ajudar bastante no libido né? é uma questão masculina e uma questão feminina também libido é para o homem também para a mulher então esse movimento aqui ó da locomotiva eu até preciso ver qual vai ser o nome exatamente, que eu vou dar preciso aqui. estudar um nome Gente. legal você tem uma ideia Rosa? locomotiva locomotiva? <risos> então, locomotiva então nós estamos aqui em homenagem a Rosa que me deu essa intuição aqui deu trabalhando aqui, me deu a vontade de fazer assim então, esse aqui vai é ser o movimento da locomotiva. Isso. Legal, bacana. Pessoal, é isso. Nosso oizinho nosso, nosso aqui para vocês. A Rosa aqui. A gente se vê mês que vem? Mês que vem. É isso. Se Deus quiser, é. estarei aqui. A Rosa, mês isso. Normalmente, como vocês sabem, eu recomendo sessão de reflexologia uma vez por semana. Mas a Rosa, como ela passa por terapia com a Vilma, né, com, com a podologia isso. com a minha esposa Vilma... Depois dela ela passar com a podologia, ela vem aqui para mim. Já é o terceiro mês, né? Já com você, sim. Isso, com a Vilma, também. não. Com a Vilma já faz é, acho que um ano, mais ou sim. menos, que eu tô com ela. Então, enquanto quiser, a gente tá por aqui. Com certeza, estaremos então. aqui. Pessoal, um grande abraço. Se Até você gostou, gostou, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal. E vem para cá, vem aproveitar tudo que a gente De tem. Isso, aqui. Vem para cá com o Roberto. <risos> Rosa, brigadão. A Imagina, gente se eu vê. que agradeço. A gente se vê no mês que vem. Vamos se ver, sim. Tá jóia? Aqui. <risos> Pessoal, um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.